Essa visita do presidente aqui aos Estados Unidos, especificamente a Miami, Flórida, está sendo muito importante. Ela mostra que nós estamos consolidando, nós estamos dando forma a essa nova parceria, essa aliança Brasil-Estados Unidos que nós estamos construindo desde o primeiro dia do governo do presidente Bolsonaro. Nós, em diferentes eventos, em diferentes ambientes, nós estamos mostrando que é para valer, que nós temos iniciativas concretas que estão gerando oportunidades econômicas, oportunidades concretas para o Brasil. Por exemplo, na, no Camando do Sul dos Estados Unidos, lá nós assinamos esse acordo de pesquisa e desenvolvimento na parte militar, para acesso à tecnologia militar, projetos conjuntos nessa área, com um potencial imenso aí de investimentos em produtos de defesa. É, falamos também da cooperação em defesa, de um modo mais geral, é uma das grandes vertentes do, do relacionamento. É, estamos tendo aqui, é, no, aqui em Miami também um, um grande evento empresarial, um dos maiores que tem sido feitos. Pessoas nos procuraram, me procuraram vários para dizer: olha, o melhor evento de que eu já participei de divulgação do Brasil, de divulgação das oportunidades do Brasil na esfera econômica, na esfera de investimentos. Dezenas de pessoas nos procurando com projetos concretos de investimento no Brasil. Isso é impressionante, eu nunca tinha visto isso, é, essa quantidade, essa diversidade de, de interesse. Isso porque nós estamos mostrando confiança, nós estamos mostrando as oportunidades do, do país. É, Teremos um encontro do presidente com a comunidade brasileira na Flórida, que é uma comunidade extremamente dinâmica, muito importante para nós. E o uh, evento, talvez, uh, determinante dessa visita foi o jantar do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, na casa do presidente Trump, em Maralago, aqui perto, onde. Falaram de vários assuntos, decidiram é, lançar um pacote comercial, como nós estamos chamando, que vamos começar a negociar agora imediatamente, aprofundando a parceria econômico-comercial é, que nós já temos de maneira muito decisiva. Vamos ver a forma exata que isso vai tomar, mas uma determinação dos presidentes eh, disso, que está recolhida no comunicado que eles eh, emitiram. E eh, falaram de eficiência e tecnologia, falaram de eh, cooperação de reflorestamento, por exemplo. E além dos temas, foi muito importante também eh, a atmosfera, uma atmosfera de, eh, de amizade, de eh, integração muito grande dos dois presidentes, e que é um fator importante decisivo para essa construção que nós estamos tendo com os Estados Unidos. Então, muitas oportunidades concretas, novas iniciativas, acordos. Vamos assinar agora, essa semana, estarei em Washington para assinar um acordo sobre investimentos em infraestrutura, o, o, a nossa participação no projeto América Cresce, de modo que estamos aí a, a, em, todos os, em todas as frentes, criando coisas novas, coisas que vão eh, ser decisivas para eh, traduzir em resultados essa relação Brasil-Estados Unidos.